Depois de tanto tempo, e tanta demora, e tanta enrolação, finalmente vai sair o papel o Estúdio da Dama. O material que, a gente, que eu ganhei, né, que a gente ganhou exclusivamente. Da Knauf, que é aquela placa furadinha. Da Placo, que são aquelas placas dali, que né, a gente ganhou a placa, foi a hábito e a Fonic, né? Essa daqui da Knauf é a Clean. Da, e da Ova, que a gente ganhou essas espumas acústicas maravilhosas. E as reguinhas de de acústica, ó, ali atrás. E aí, sabe por que vai sair o papel? Porque é aquele cara que eu veio de São Paulo, da Xiaomi yeah veio de São Paulo pra me ajudar, pois é menino não dá não, viu? Eu sou boa de explicar falar, até sei fazer algumas coisas dá pra fazer certinho, rapidão chamei esse cara aqui que é especialista, vai dar várias dicas de instalação, acabamento e a gente vai botar todos esses materiais acústicos. Prepare-se porque vai ser um especial muito denso, com muita informação e muita coisa bacana que eu vou estar mostrando aqui diretamente pra você no canal da Dama do Gesso então vamos lá, vamos pra cima, eu vou explicar certinho o que a gente vai fazer. É o seguinte, temos quatro materiais diferentes e a gente quer trabalhar com um bom desempenho acústico. Quando você você quer trabalhar com um bom desempenho acústico, o que que acontece? O ideal é que você tenha uma camada em que você possa colocar a lã de vidro para ela trabalhar como um material fonoabsorvente, para ela absorver. E a gente tá trabalhando com materiais agora perfurados. Os materiais perfurados permitem que a lã faça essa capacidade de absorção. Agora, quando você não tem material perfurado, tipo são as placas da placa que a gente recebeu, a lã de vidro vai trabalhar como o que? Como um isolante. Ele vai funcionar como um isolante acústico. Então é importante você entender essas duas características diferentes, tá certo? De acústica, que a gente tem materiais que são absorventes, tá certo? Que fazem absorção. E a gente tem os materiais que fazem, os sistemas que fazem a parte do isolamento. E é isso que a gente vai fazer agora. Então, ó, o Mir tá batendo as medidas, porque ele não acreditou que aquela placa furadinha é tá mais tamanho certinho. tamanho tá certinho, não é, o Mir? <risos> pra ele que é. <risos> e aí a gente vai fazer agora primeiro a estruturação e em seguida a gente vai começar a instalar as placas pra depois fazer acabamento, blau, blá blá blá blá blá Então fica acompanhando que vai ser muito bacana. Vai, Ami, explica aí o que você tá fazendo então desconto da placa ali dos 13, tá marcando 13 milímetros também ali. Vamos medida na, na, na trena, né? Hum. 13 milímetros. Ah, mas mostra esse detalhe aqui que você fez pra eles. É. Você cortou um pedaço da guia, riu, encaixou a outra por cima? Sim. Na verdade, eu vou conectar uma com a outra, né? Então fica melhor o encaixe. É fica assim, melhor o encaixe? Fica mais rígido, né? É. Você trava mais a peça, né? Conecta Entendi. melhor. Conecta melhor. Ó, uma coisa interessante para vocês que não sabem. Tá vendo esse véuzinho aqui atrás da parte acústica da parede? Ele é muito importante, porque ele ajuda muito no desempenho acústico. Tem gente que acha que isso é bobeira e tira e rasga. Não pode rasgar esse papelzinho, viu? E ele faz diferença sim no desempenho acústico da placa. Lembrando que essa é a placa da Knauf. Cleanium. Vamos aí, Elmi. Conta aí pra mim o que, que a gente vai fazer. Você foi na rua comprar fita banana? <risos> é fita banana? Na verdade é aqui, ó. Face, fita igreja. dupla face. Fita dupla face. O que acontece, galera? A gente tá com esse piso daqui, né? Normalmente drywall, a gente vai com a nossa super máquina, aqui, ó, que é martelete também, o piso. E prende com bucha e parafuso. Eu não gosto de usar pino e fica pino. Você gosta de usar pino e fica pino, Elmi? Não. <risos> eu também não, não gosto Você pode também botar com pino e finca pino É uma opção você usar pino e finca pino Mas eu não curto e o Almir também não Nós viemos da época que busto e parafuso é muito mais seguro Dá trabalho, não é tão rápido Mas a gente prefere Mas o que, que acontece? O que, que é importante? Vocês viram que eu tenho um piso cerâmico aqui embaixo, né? E... Furar a cerâmica do vizinho não é bacana numa sala alugada comercial, né? Então o que a gente vai fazer? Ao invés da gente furar e prender as guias, igual normalmente você faz, né? Com a bucha e com parafuso. A gente vai pegar essa fita dupla face da 3M. É uma fita que não é cara. Quanto é que foi, Almir? reais. 20 reais e a gente vai prender as guias com ela, que dá uma boa fixação. Eu quero que você saiba, fica bem estável, tá? E funciona bem. É, dá pra fazer isso em todos os lugares? Dependendo, não, tá? Quando você tiver paredes com grande fluxo de pessoas, bastante impacto, muita gente batendo na parede, é melhor você prender com um bucho-parafuso mesmo. Agora, aqui, como é um revestimento estruturado, não tem problema algum. Né, Amy? Não. E tem referência. Tem fita que tem hum. resistência até de 1,5 um kg. e um kg É. Eu acho que é a cada 15 centímetros. Essa oh. é de 800. O, 800 80... gr... Ah, tá. <risos> Achei que fosse 800 <risos> de quilos. Eu, 800 quilos é um popó do né? Então, o que, que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar a fita e vai prender ela no chão e a fita dupla face. esse é um negócio que você vai fazer é bem simples. O que, que você faz basicamente? Vou gravar pra você agora. Ó, você vai pegar a fita, tá vendo? E vai botar ela fixada na guia. Não precisa você precisa botar ela ao longo da guia inteira, tá? Você precisa saber isso. Você pode colocar cada... Uh, o quê? Uns 60 centímetros ao menos? Mesmo espaçamento do parafuso, 60. Mesmo espaçamento do parafuso, você vai e fixa. Aí, importante, a guia ela tem que estar tá limpinha. Ela não pode estar com poeira, porque senão ela não vai grudar. E o chão a mesma coisa, por isso que o Almir tava passando um paninho ali no chão. Então a gente vai botar esses pontos de fixação e vai grudar a nossa guia no piso. Isso aqui, é é essa referência também, esse autorrelevo da peça. Se você colocar ah. aqui embaixo, não tem contato da, não tem contato. da fita com o Tem que piso. pegar aqui na parte mais alta da isso guia. isso aí. Então isso aí, pegou a dica, né? Não é na parte mais baixa, tem que pegar na parte mais alta. Tá prendendo a guia em cima, Mir? Uhum. Mas você tá botando qual, parafuso pretinho? 25. Hum. Tá fixando bem. É? Mas aí você tá botando vários? Vou colocar ele pelo menos a cada 30. A cada 30? É. Então tá. Falando sobre otimização de material. O que que acontece? A gente tem aqui as réguas da Sonics, da uva, né? E as réguas tem quanto, Almir? Não, eu não medi ainda não. Aí. Não, quanto de comprimento que tem a régua? Você falou. falou. Os dois pedaços aqui. 1,80 mais ah. 95. Mais 95. Então, o que que acontece? A gente fazendo a otimização do material. Esse lado, dessa quina, até aqui, daria 1,80 de régua. E aí, a sobra, a gente joga pra cá, dá 95. E aí, para um pouquinho antes do Nex Acoustic. O que que eu tô mostrando isso pra você? Porque é muito importante. Então, você tem material que tem uma medida dessa. E daí tentar você aproveitar o que 100% deles e não ter você evitar também aqueles recortezinhos, aquelas emendas, né, que acaba ficando muito chato. Então aí ó, rega tem 275 dá certinho, então o que, que é, você sempre buscar fazer o que? Paginações que tragam a otimização dos materiais, dessa maneira você trabalha de maneira muito mais otimizada, né e você acaba tendo zero perda você joga 0% do material fora então trabalha sempre como? Tentando otimizar o seu espaço para as medidas dos materiais que você tem não inventa roda não, faz o um negócio que já existe O que, que você fez no meio da parede? Explica pro povo. Na verdade, isso é um travamento. Quando você faz revestimento, você ah. não tem acesso ao outro lado, né? Então, se você não faz esse tipo de travamento, o perfil fica bom. Mas precisa embaixo, fazer em todos? Em todos. Tem algumas pessoas que confundem e querem fazer só onde entra a junta da placa, né? Ah. A cada metro e vinte. Não, ah. São em todos. São em todos. Em todos. Então, então, a tá estrutura, bom. cada montante desse, você tem um... Mais então, aqui a gente né? montou um montante de 48. A guia tá lá em cima com vários parafusinhos preto, porque tá no forro de gesso de plaquinha, né? E a gente prendeu com capetinha em cima e embaixo, porque o nosso forro é forro de plaquinha. Agora, se você não tiver forro de plaquinha, você não pode prender em cima e embaixo. E nem prender com parafusos de drywall. E a gente vai botar essa placa, vai ficar bonita, viu, Mira, essa placa? O pessoal da Knauf arrasou. Aqui, olha, tem aqui, ó. Clean acoustic, viram? Só, gente. Vai ficar bonito. Olha que lindas, paredes furadinhas da Knauf. Gente, isso aqui vai dar um efeito visual maravilhoso, não vai? Agora, Almir, essa fresta você vai tirar na massa é possível que você vai fazer isso. Quero ver como é que vai ficar esse negócio, viu? Tadadã. Cenas do próximo episódio. Como é que você conserta uma fresta desse tamanho? Almir vai ensinar passo a passo. Testando aqui o enquadramento, olha, gente, que lindo o meu cenário novo. Viu? Funciona. A gente enquadra daqui. Ush, parece que é gigante. Tem aqui. Fenomenal. encerramento do primeiro dia, terminamos de fixar todas as estruturas, olha a nossa placa furadinha ali atrás, é. Almir, qual que é a meta de amanhã? Terminar plaquear desse lado, fazer estrutura e plaquear o outro lado. Eita, lasqueiro. Vai dar tempo disso tudo? <risos> tem que dar, ué. São três dias. Aqui a gente bota meta, viu? E obra de steel frame hora tem que ser assim. Meta dada tem que ser meta cumprida. Aqui a gente bota desafio. Mas amanhã vai ficar linda e amanhã, ó, a gente vai botar as de madeirinha ali. Ih, me vai cortar com a quita? Tem que fazer uma quita. Eu, trazer uma quita. É. eu ia cortar com as merilhadeiras, mas não pode não, né? Não, não. Não Porque pode botar disco de preciso, madeira nas merilhadeiras, não? os dedos ainda. <risos> Por isso que a gente tem o Almir aqui, viu? Galera, continua acompanhando o especial do estúdio. e pessoal da Knauf, obrigada. Tá lindo minha parede. Outra coisa importante. Cara, se você tá curtindo o especial do estúdio, não deixe de dar aquela curtida no vídeo, não deixe de deixar os comentários. Se você não conhece o Almir, acompanha ele que ele é um cara especialicississississississississississississim que tá fazendo drywall já há mais de 20 anos e sempre trabalhou na parte o quê? de treinamento e qualidade. Esse é o foco dele em todas as obras. Treinar, capacitar e melhorar a qualidade da mão de obra. Ele sabe técnicas americanas que ninguém mais sabe. E uma dica pra você. Tudo isso ele indica no nosso curso de drywall. A gente tem dois cursos de drywall, tá? Práticos aqui no Rio de Janeiro. Um que a gente fala sobre teto parede, montagem de teto parede. Uma montagem um pouco mais simples mas com técnicas que a grande maioria dos montadores e profissionais do gesso não conhece. Tá? E depois a a gente tem um curso de draw avançado que ensina ele a fazer sancas maravilhosas, nichos, estantes, prateleiras e até for removível. Ele fala um pouco: Olha só que coisa mais bacana e maravilhosa. Então, se você gostou disso, aproveita e dá uma olhada no descritivo do vídeo aqui embaixo que você vai ter um link falando tudo sobre o curso. Fechou? Grandes beijos, tchau, tchau e até a próxima parte. Você sabe o que tá rolando? O Palmeir hoje não produziu muito, não. Falo mesmo, me rolou Então, tem pra... o que, é que ele fez? Ele tomei café da manhã, almocei, lanchei.